Somente em Jesus. Sem contra o amor, com perfeição. Ele deu a vida por você, Ele te ama pra valer. Nele você pode confiar, com Ele você pode confiar. te perdoar, na alegria ou na dor, sempre está contigo, seja onde for, não te deixa cair, mas te carrega em seus braços. Te vedo lá na alegria ou na dor, sempre está contigo, seja onde for. Não te deixa cair, mas te carrega. Não te deixa cair, mas te carrega.